Sejam bem-vindas no meu canal, no vídeo de hoje, vou estar mostrando meus queridinhos, produtos queridinhos que eu tenho é, Não se assuste que a maioria for da Scala, viu meninas? Estou apaixonada nessa marca é, Meu cabelo é, é outro, depois que eu comecei a usar produtos da Scala E além de que, o valor é excelente, né? Deixa meu cabelo hidratado, nutrido, cacheado, volume, excelente e além, pagando um pouco, né, minha amiga? Isso é muito importante. O primeiro produto que eu tô apaixonada nele é esse creme aqui, meninas. É perfeito esse creme. Caso você já usou tudo e não acha nada pro seu cabelo, esse aqui você precisa testar. Ele é muito bom, além de deixar o cabelo super levinho e cacheado, definido e nutrido, você pode usar também como nutrição, né? para fazer uma hidratação aí, daquela que a gente gosta, e usar ele. É maravilhoso, menina. Muito bom. O segundo produto que eu amo, que eu não fico sem, é esse óleo aqui do bicho da seda. Isso aqui, pra ponta dupla, quem tá com cabelo poroso, usar esse aqui é maravilhoso. Amo usar esse aqui pra parar a dor de pontas, depois que eu lavo meu cabelo. Ou se caso você quer passar na raiz, pro crescimento, é ótimo também. Muito bom. Vale a pena ter também. O outro produto que eu amo, né, esse óleo de argã, meninas meu tem o outro acabou comprei esse novo é ótimo óleo de argan para fazer nutrições ou então colocar dentro do shampoo e lavar lavar o cabelo é muito bom óleo de argan é serve para todo tipo de nutrição hidratação shampoo você pode usar e abusar no cabelo e no corpo é muito bom mesmo sou apaixonada por óleos eu amo óleos um outro creme que eu tô apaixonada é esse aqui, meninas. Esse aqui é o de café verde, meninas. Isso aqui, se você tá precisando de uma bomba de nutrição, esse creme aqui é maravilhoso. É muito bom mesmo. É, a, a marca da Scala, tem têm uns, uns produtos muito bons pro cabelo. Tipo assim, quanto mais leio sobre os produtos, mais amo o que eles põem no produto. A, tipo, a qualidade do produto, né? E o preço também. É muito bom os cremes Esses cremes eu paguei 5 dólares, né é, mas no Brasil eu acho que ele é a média de 8 a 9 reais Se eu estiver errada, por favor, me corrigem aqui nos comentários se for 8 reais mesmo aí Mas esse aqui é um também que você pode ter, investir, amar, cuidar do seu cabelo, que ele é muito bom É um dos queridos também Outro, que caso você precisa, meu amor, de nutrir seu cabelo e deixar seu cabelo super hidratado, sem, tipo assim, precisar misturar muita coisa, ok, esse aqui de óleo de coco, meninas, esse escala de óleo de coco é maravilhoso, maravilhoso. E se caso você queira, tipo assim, um escala, né, esse aqui de óleo de coco e pegar o óleo de argan. Colocar dentro, isso aqui vai dar uma bomba de nutrição. É muito bom, mesmo, meninas. Sem, né, sem piada, entendeu? Muito bom. E se você tem cabelo preto, né, e tá com cabelo meio assim, opaco, sem brilho, aqui na. na é, vou mostrar, não sei se é aqui ou se é aqui. Esse creme aqui da escala, a negra, eu acho o nome, é ótimo pro seu cabelo, tem cabelo preto quer deixar o brilho o cabelo mais brilhoso, mais hidratado, esse creme aqui é perfeito para você, pode investir que ele é muito bom mesmo. E outro que eu amo esse aqui ó, o Divino Carbono, Divino Potão né, Divino Castanho, Divino Potão ele é muito bom também. Mas esse Divino Potão para cabelos que são meio seco, ressecados ele não é bom meninas, são tipo assim para dois, dois a um, tipo assim, três, mas pra quatro um, Não indico porque ele deixa o cabelo nutre, sabe? Da maneira correta Ele não é bom Ele é bom só pro três, A, C, 2 é, e um Ele é ótimo Sei que você quiser investir também nisso aqui Ele é muito bom Mas pra cabelo mais seco não é bom Mas eu tenho um pra você Ótimo Esse creme aqui, bebê Ele é maravilhoso Esse creme aqui, ele é super tutã. Ele é crespo e cacheado. Você pode usar no cabelo crespo ou no cacheado. Mas é uma nutrição... Tipo assim, em três minutos você vê a diferença do cabelo. E olha, ele é específico para cabelos bem mais ressecados. Por quê? Olha para você ver. Ele não cai. Tá vendo que ele não cai? Ele não cai porque ele é super concentrado. E cremes... Assim, ele é específico para cabelos crespos, né, cabelos que são mais secos, né, o 4A, o 4C, então ele é muito bom. Esse creme aqui para cabelos como com o meu, eu não posso fazer fitagem com eles, porque se fazer ele vai baixar. Então, ele é específico só para o cabelo mais crespo, sabe, para poder fazer fitagem, se caso você queira fazer. Esse é ótimo também para poder dar uma nutrição. Eu nutri, eu nutri meu cabelo com ele hoje, né eu nutri hidratei tudo mas retirei não deixei no meu cabelo eu finalizei ele com esse divino esse aqui ó divino potão hoje eu, eu finalizei com esse divino potão e olha para vocês verem como tá bem soltinho tá pesado os cachos ficou bem definido do jeitinho que eu amo é ótimo outra creme da escala também que ele é perfeito é esse creme aqui ó para definição né caso você queira um Precisando de um produto para definir os caixas depois que você faz a sua nutrição, quer deixar um produto legal? Aqui ó, ele é muito bom também. Ele é para todo tipo de, de, de caixa, sabe? o pro. A, pro vamos, desculpa, ele é para todo tipo de caixa: para o A2, pro, pro o B2, é para o C2 e para 3A, para 3B3C. 4A, e 4B e 4C. Então, ele é pra todo tipo de, de cacho, tá vendo aqui? Então, ele é perfeito pra deixar na finalização no cabelo. Então, caso você tá precisando de um, um creme pra finalizar seu cabelo, que vai deixar perfeito, inverta nesse aqui, que esse é bom também. Olhos. Gente, eu sou, tu sabe, né? Os olhos, já mostrei dois, mas esses dois aqui é meu perfeito. Esse de rins, não, não. Eu, se eu pudesse comer, eu comia. Porque ele é bom demais. Eu aplico esse óleo em tudo, no shampoo, no creme, ajuda muito no crescimento do meu cabelo, o óleo de rícino é um bom investimento, super barato, paguei 2 dólares nele, não sei com quanto custa aí no Brasil, mas me deixe saber quanto custa o óleo de rícino no Brasil, meninas, que eu fiquei em dúvida agora. Eu também queria falar sobre esse produtinho aqui, esse produtinho aqui, ele é muito bom caso, tipo, no outro dia você acorda, o cabelo tá cheio de freezer, sabe, bem afazado, pois é. Esse produto aqui, ele é bom pra controlar os freezes, sabe? Deixar os cachos, né, de novo, voltar ele, todo definição dele, ficar bonito, brilhoso. Esse aqui foi um, um recebido que eu recebi, já tem uns quatro meses já. Tá até pouquinho, tá bem aqui. É, eu uso muito ele no dia, no day after, né? Tipo assim, quando acorda e eu quero deixar, arrumar meu cabelo, ele é muito bom. É, também vale muito a pena, caso vocês queiram. Isso aqui eu acho que é 25 dólares. Não sei se vocês fazem entrega no Brasil, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram. Fazer. Meninas, é e o outro óleozinho, um óleozinho maravilhoso. Esse óleo é maravilhoso aqui, ó. anti-freeze também. Esse óleo ele é muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Caso vocês ainda não testaram dele, vale super a pena também. Ele é muito bom. Eu paguei, eu acho que foi 7 dólares nele. É, deve ter no Amazon, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Ver. E caso vocês queiram comprar. Espero que vocês tenham gostado de cada produto aqui que eu compartilhei com vocês. Que eu amo em ter. São produtos super baratos. Que você pode encontrar em qualquer lugar. E além de que, vai deixar seu cabelo super hidratado, super nutrido. Seus cachos bem bonitos também. Porque uma cacheada sempre precisa ter bastante produtos. Produtos diferenciados. Porque o meu cabelo, quando eu uso só um creme, sempre, sempre. Ele acostuma com o creme. E depois não faz o mesmo benefício o creme. Então é bom você ter dois produtos. Porque aí você fica intercalando né, um e outro, para que teu cabelo não fique acostumando com o produto. Bom, eu tenho é, uma ou duas máscaras, né, aqui, não, agora eu tenho várias, <risos> mas antes eu tinha só duas máscaras e eu intercalava, sabe, entre as duas, uma semana eu tentava com uma, uma semana com outra, assim meu cabelo não acostumava e não perdia né, o benefício do produto, porque cabelo que fica muito tempo com o mesmo produto, ele perde o efeito, parece que o produto não faz, parece que acostuma. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixe o seu like. Se você é nova aqui, se inscreve no canal. Você é bem-vinda e já quero agradecer as novas inscritas. Muito obrigada, meninas, é, para novas inscritas. Nós somos 283 inscritas é, e eu sou muito feliz e quero agradecer. Sou muito grata mesmo a cada uma que se inscreveu aqui. E se você é nova aqui, já se inscreve no canal. Muito obrigada por ter assistido. E até a próxima. Tchau, tchau.